Bom dia pessoal, vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e correta? Abaixo desse vídeo tem um blog, e nesse blog tem treinamento online que te ensina como perder os quilos do seu corpo e acabar com o pesadelo da obesidade e do aumento de quilos.